E aí galera do canal, aqui é o Zubit. Hoje a gente tá com mais um vídeo. E hoje, pera, vou te ligar aqui, porque hoje é um vídeo especial pra galera. Sei que tá meio barulho, então a gente não liga os barulhos. Cadê a liga? Captura de vídeo? E tô aqui! E aí, gente? Tô meio bagunçado, meio com sono. Então hoje eu vim deixar um aviso legal pra vocês, cara. Falta 5 inscritos pra gente bater os 500 inscritos. E quando eu bati os 500 inscritos eu falei que ia fazer um sorteio de 15 reais, 20 reais no caso De cash, independente de jogos, tudo Só que aí ia fazer, ia fazer o vídeo Contra as 500 inscritos e tudo demais. Então, eu vou fazer esse vídeo ainda Batendo os 500 inscritos eu vou deixar o vídeo pronto Mas o sorteio do, dos R$20,00 de cash Vai só ocorrer quando eu receber dia 7 Vou fazer esse vídeo recebendo e faço o sorteio Ou se eu receber um dinheiro antes, eu já faço sorteio antes Mas provavelmente só dia 7 Só que uma coisa que eu quero recompensar vocês pelas lives, que tipo, tem 10 pessoas vendo? 7, 8? Tem, mas são pessoas que estão interagindo, conversando tudo. São pessoas legais. Sei que não é o um jogo, jogo né, do Caval Zodíaco, então a galera do Caval Zodíaco está sentindo meio meio deixado de lado. Então eu vim trazer uma notícia legal para vocês. Eu vou sortear. Quer, é, quer não, sortear Gold, no caso. Como eu não estou focado muito no jogo, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho. Agora, vai, um cacá de gold, tem um cacá de gold, vocês estão vendo que tem muita coisa para vender bastante coisa no caso Ah gente, esse não é vídeo sorteio, eu vou ensinar a galera a como fazer a armadura negra então, quem não quiser ver, só pula o vídeo que vou tá eu vou estar falando, não sei que horas eu estou falando então, só pular, se alguém puder fazer a marcação para mim no canal no vídeo Fica bom, porque eu não sei mexer nisso, então se alguém puder me ensinar no comentário, será legal. Então vamos lá. Eu tenho bastante coisa aqui pra vender, cadê? É... Tenho poeira, poeira, tenho bastante coisa que eu posso vender, posso juntar os cacá aqui. consigo dar uma farmada em item, tudo, consigo com mais gold. O que, que eu vou fazer? e não eu tento tirar mais gold. Vou fazer o que? uma semana, uma semana... Eu vou fazer esse sorteio desses kkk de gold. Só que a cada 50 likes eu vou adicionar um kk de gold. Como é os normalmente bate 40, 30, 50 likes, então provavelmente vai ser um sorteio de um cacau ou dois Provavelmente. Aí se for mais que vocês vão me quebrar. <risos> vocês vão me quebrar, mas eu vou atrás do dinheiro. Tipo, nem que tenha que correr atrás de boss, o que for, eu vou correr atrás de dinheiro para compensar, beleza, gente? Vai ser um sorteio de uma pessoa Esse sorteio, Eu vou fazer uma live, fazer aquela, aquele negócio para do canal quer é ver quem curtiu, quem comentou. O vídeo sorteio será esse vídeo. Você vai ter que comentar, compartilhar e se inscrever. Tem que ser inscrito, isso é ao mínimo, Curtir e comentar ou pelo menos é, curtir e compartilhar, um dos dois. Tem que ter curtido e tem que ter ou comentado ou compartilhado o vídeo é, vai ser uma ajuda? Tipo, ah, um cacá de gold é pouco, dois cacá de gold é pouco, vai, três, quatro, é pouco e é, não é dá pra comprar uns negócios com, esse, com esses KK. galera que sabe que dá pra fazer a festa então peço que por favor, quem quiser participar, vai estar participando corte curte, se inscreve tá participando, certo? então vamos lá o vídeo para quem não quer participar do sorteio, que eu acho muito difícil Claro, tem gente que não pode jogar o jogo, ver o vídeo, só veio para ver sobre os vídeos, então vamos lá. Vou apertar a letra O, deixa eu pegar aqui no armazém, os itens. Primeira coisa, você tem que ter essas essa insignia negras. Como funciona para você ter essa insignia negra? Pera aí, eu vou tirar essa webcam porque eu me sinto meio desconfortável porque eu não consigo fa é, falar e olhar para ela ao mesmo tempo. Então eu vou.. Eu vou desligar a webcam, tudo bem, gente? Pronto. desculpa, é que eu me sinto mais confortável sem ela porque eu não consigo olhar. Então, tá vendo essas signas né, negras? Você tem que ter 30 delas, eu tenho 29. Como é que eu vou conseguir essas signas né, negras? Você pode vir aqui, iniciar de constelação e trocar dinheiro, 50k de gold, 5 luz espiritual, mais, mais e 3 livros desse. Vou trocar aqui. Pum, pum. Ah, mas só tem esse jeito de conseguir essas signas? Não. No nível 60, você libera esse potinhos. No último potinho, você vai liberar, pode liberar um estrela negro. Aqui, ó, no caso, ó. Vamos rodar a roleta. Gira, gira, gira, gira, gira. Ih, nem peguei. Mas como eu não estou muito afim, não tenho mais nada então nem vou tentar. Peguei. Beleza. Ah, mas, pô, tem outro jeito de pegar essa estrela negra? Tem, meu nego. Vem aqui, ó. Loja de favor. Ih, hum, errei. É aqui não. Pera. Pera, pera, pera, pera. Tem uma mulher aqui. Tá, não achei. Aperta a letra O, vem aviso, troca. É, deixa eu procurar. Calma aí. Semanal, aqui ó. Uma vez por semana, se você tiver favor, você pode trocar por 13 insígnias. Então você vai levar cerca de 15 dias a um mês para pegar essa armadura negra. Onde se tiver muita, muita sorte, uma semana. Que eu acho meio difícil. Eu demorei quase um mês. Então vamos chutar. 15 dias, é, 15 dias no mínimo. Outro jeito que vocês conseguem esse fragmento de negra. Tem um evento semanal que é esse aqui, ó. ataque as 12 casas. Você faz ele, cada vez que você completa ele, você ganha um. Então toda semana você tem que garantir 6 livrinhos, seis livrinhos você garante duas cilhinhas negras. Toda semana tem essas duas cilhinhas negras garantidas. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Deixa eu apertar a letra O, avisos, troca, né? Agora cadeira essa bordura negra. É que eu me esqueci, de Aqui, a negra. Vai estar tá aqui, eu vou procurar a armadura negra da minha classe. Vou primeiro comprar a autorização. Vou gastar 200k de gold e as 30 insígnias. Beleza. Agora eu vou comprar o que? Lira, árvore, dragão marinho? Não. Dra... Cadê? Dragão negro. Comprei aqui, pum, comprei. Tá aqui a coisa. Ah, para que você arma uma armadura negra? Opa! Pra que é uma armadura negra? Então, vamos apertar a armadura. Ela é um pouco mais forte que a tua armadura inicial. Você refina com isso. E você refina também com sangue de ouro. E ela te dá um buff grande, hein? Então, vamos lá. Vamos dar uma, uma zupada nela. Beleza. Deixa eu ver se equipando ela com. Eu perco muito power. Eu perco. Ela é legal, ela é maneirinha, ó. Bonitinha. Armadura negra, mas não é só pra isso que ela serve. Ela pode ser mais forte que a sua inicial? Pode. Conseguiu os negócios pra o pai? ela vai ser tenso? Vai. Mas tem outra coisa que ela serve, esse animale. Você vai liberar a armadura negra dele. Que não liberou, por sinal. Que era a armadura negra de dragão, tinha que estar liberado. Eu a. Ah, não pera, eu acho que tem que upar isso aqui. Eu tenho que max, eu acho que tem que upar ela pro nível. Cara, não sei se é pro nível 11 ou mais, cara. Eu vou tentar descobrir. Eu sei que eu, tenho que, eu tinha, que ter, tinha que ter liberado. Quando você tem a armadura, libera. Então, não sei porque não liberou. S Desculpa. Ah, gente. Sobre esse sistema ani animal e a galera não tá sabendo mexer. Vou dar uma explicação rápida. Aqui vocês vão ter uns obezinhos que você não é por dia. Aqui, ó. Pra fortalecer. Vocês vão poder... Opa, isso aqui. Isso aqui dá um powerzinho legal. Tudo. Você fortalece aqui. Pum, pum. O que eu indico? Você coloca o seu principal mais forte que os outros demais. Pode pegar isso aqui. O seu forte, um leva mais que os outros e coloca em principal. Tem um combo de prata, vai ser tua armadura principal, armadura T1, T2, T3, T4 ou armadura negra. Tem vários combos. Tem um combo de ouro, tem vários. Ah, e essa perícia? Para que que ela serve? Você vai trocar por um skill aqui. Só que, pô, por que não tá aparecendo? A minha já tá aparecendo aqui. O que eu recomendo? Porque antes de você pegar qualquer skill daqui, você pega as skills de vocês aqui, ó. É... A skill de esquiva. A mais skill de esquiva tem... Tem que ver o que é melhor pra você, ó. Deixa eu dar uma lida aqui, gente. Desculpa, eu sou ruim em lendo, então vamos lá. É... Utilize um subgrupo de controle, ou congele, prenderificação, edificação. Tu... Ele vai cancelar qualquer habilidade de grupo que eu tomar. Ele vai... Tipo, dá um avanço, vai esquivar ou suspender. Tipo, vai desviar. Ou ele vai pra cima ou ele vai voltar. Simples assim. Não tem segredo. Esse avançar, ele avança. Não tem muito segredo. E essa aqui, interrompe a diversão de habilidade do inimigo. Ele interrompe. Tipo, o inimigo vai atacar, ele interrompe, e seu óbvio é interrompido, a taxa de dano é reduzida. Esse eu acho que é melhor pra tanque, suspender. Por sinal, ele cancela a habilidade e ele reduz o dano do cara. Cara, eu acho que eu vou pegar. É, suspender. No caso. Eu vou pegar ela. Não sei vocês. Outra skill que eu acho recomendo vocês pegar: Taxa de crítico. É esse crítico. Ele reduz em 6% crítico. É essencial. Pega ele pelo menos por uma vez. Depois, quiser quiser upar de novo, topa. E desculpa o carro passando de novo. Complicado. Você pega ela. Depois você vê o que você quer. Se você quer. Ah, também tem esse escapar também É, uma esquiva também Você pode pegar qualquer uma que vocês quiser, tipo, depois você pegar esse crítico e é a esquiva Entendeu? Escapar, é. tá não consegui Mas que é legal Então, vocês pegam o que eu acho Como então, se você tiver focado em pvp Gente, isso, vou explicar rapidão, porque tá isso. Se você for focar em pvp, pega é, fogo, resistência a fogo e luz e trovão, só não recomendo. E, é, trovão, isso. Recomendo para vocês para PVP. Vou focar em PVP, depois você pegar o crítico. que eu recomendo. Se for PVE, aí você tem que ver o que a tua guilda tá tem mais dificuldade com a guilda inimiga. Só isso. Então, gente, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, assina o sininho. E, gente, não estou esquecendo do Cavalo do Zodíaco. A gente está aí com vocês. E se for um vídeo mais informativo, e estamos aí espero que vocês canal e sobre gente, eu ainda estou vendo aqui guild entrar porque eu estou mais focado só em gravar os vídeos pro canal então não provavelmente posso até ficar sem guild, mas ficar sem guild eu vou perder muito benefício para gravar o canal então eu vou ver alguma guild mais pelos benefícios mesmo para não atrasar o canal e só isso gente, se inscreve no canal, compartilha e eu vou ter que começar a trazer o Digimon, é, la, é, Digimon Link Provavelmente eu vou tentar ver se no começo do mês eu trago alguma, alguma coisa pra galera que joga o Digimon Link. Vou tentar sempre trazer alguma coisa pra galera diferente. Ou fazer alguma coisa junto. Todo mundo jogar junto, dá pra fazer um negócio junto. Então, se sininho, compartilha e deixa o seu like. Aqui. Foi!